E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Pedro Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bom tempo aí sem vídeo Mas agora eu tô voltando e com um unboxing Bom, eu vou direto ao ponto aqui Já vou estar tá abrindo Vocês vão ver o que que é E vai ser meio que um review, né? Tipo, a primeira vez com isso As primeiras impressões E falar sobre, sobre o produto, né? Bom, comprei na Kabum no site Kabum de eletrônicos acho que a maioria de vocês conhecem e comprei na Black Friday né como vocês podem ver que está escrito aqui né e isso vai melhorar o canal e minha gameplay né galera então tipo vai ter que bom fazer esse investimento aí ó muito bem embalado com esse plástico bolha aqui Olha aí galera, isso aí. E aí aqui do outro lado... É um monte de... Nossa senhora, olha isso aqui. Então deixa eu tirar... Headset, Corsair HS50. Olha aí, ó. Parte de trás dele aí. Vou colocar ele aqui do lado. E... Mouse Corsair Hairpon. Ele tem o... o software IQ. Eu já... já tenho ele lá no computador, então... Não vou precisar instalar. Vamos começar pelo mouse aqui. Aqui no canichinho, ó. Aí. E do outro lado aqui, ó. Aí, ó. Agora vai dar pra vocês verem um pouco melhor, ó. Eu consigo usar as duas mãos. Ó. O mouse veio até que bem embalado também, ó. O plástico aqui, na caixinha certinha. Cabo USB aqui, ó. Ele não é gold plated, ele é, de, ele é de prata, né? Metal normal, mas não vai ter tanto problema, né? Porque que foi barato na comprei na Black Friday, foi R$90 o mouse. Então, tem dois papéis. Tá. Tem apresentação dele aqui, né? nesse papel aqui. E no outro é o manual, né? Manual de garantia, manual em geral. Tá aqui o mouse, galera, tá dentro desse plastiquinho aqui. Olha aí, galera. Olha aí. Ele parece ser meio pequeno. Ele é meio pequeno. Um pouquinho menor do que o outro mouse que eu tenho. Mas dá muito pro gasto, né? E a qualidade dele é bem melhor. Esse mouse vai até 12.000 dpi. E ele tem o LED RGB aqui atrás. E vamos pro um headset HS50 estéreo. Vou abrir aqui, ó. Beleza. Vem bem embalado também, ó. É. Que é o guia de garantia né? mesma coisa que veio no, no mouse Vou botar aqui do lado Dentro da caixa veio esse negocinho aqui Que eu esqueci o que, que é. é Fala silica gel, né? que é um Negocinho pra não dar cheiro, eu acho Ele veio dentro da caixa aqui Aqui vem os cabos Deixa eu, acho que vou lembrar do estilete esse, Na verdade vem um cabo só, né Não, vem dois Que um é o microfone, esse aqui é o microfone Aqui é né, o microfone e a conexão dele. Aqui e o adaptador, esse sim é gold plated. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Ó, gold plated nos dois e na parte de dentro também. Ele é essa, essa entrada aqui, é a entrada P3, que ela funciona tanto como fone e microfone ao mesmo tempo. E aí separa né, em duas, uma de fone e outra de microfone separados Que são duas, duas P2. O headset na promoção foi 190 reais Então seja, já, já dá para saber o preço. do... Do mouse do headset, junto, né? E agora vamos tirar o headset. Isso aqui veio o é um negocinho de pendurar. Deixa aqui pro lado. Aí, galera. O fone aqui. Essa espuma dele aqui na lateral é bem macia. É de corino, né? um tipo, couro. Isso aqui. Bem confortável, bem macia, ó. Gostei. E aqui em cima também de corino. Meio, meio duro, poderia Ser um pouco mais macio, podia ter mais enchimento Mas muita gente fala bem dele, dele ser bem confortável Eu Espero que realmente seja, né? porque esse é o meu, meu problema Ó, Aqui tem um botão para aumentar e diminuir o volume do próprio headset E aqui um botão de multi para o microfone Aqui essa redinha né, que parece é, Dá a entender que ele é aberto, mas ele não é tá? Mas é um design bem bonito Aqui nessa bordinha é, tem, ó, modelos são, tem várias cores Tem azul, verde, amarelo ó, Ele mexe aqui um pouquinho também ó, Em ambos os lados E ele tem o controle aqui ó, De comprimento né, para você colocar na cabeça Dos dois lados, obviamente E aqui o cabo parece ser bem grande Entre 1,5m a 2m E ó, gold plated também Então a qualidade de áudio dele vai ser realmente muito boa ó, E a é P3 é uma conexão só Que aí você usa que tá aqui no plastiquinho que eu falei para vocês, né? E outra coisa que eu percebi é que esse couro aqui, ele não parece ser aqueles que vai descascar com o tempo. O meu outro ele já estava descascando, esse aqui parece que não vai descascar. E ó, aqui dentro também, ó, ele tem essa esse pano aqui esse, não sei o material esse aqui, que mesmo se sua orelha encostasse aqui dentro, que não é o caso, você não teria problema, né, com com dor. Aqui você tem a, o buraquinho que vem esse, essa borrachinha aqui Pra você co conectar o microfone, ó. Essa borrachinha aqui eu vou guardar também A entrada do microfone não é gold plated E ela tem um lado certo de encaixar, ó. Vocês podem ver aí Ele encaixa e fica bem firme, ó bem, bem maleável esse microfone, parece, ó Maleável, tô nem me esforçando direito Então dá pra colocar ele bem perto da boca, né Fabricação aí bem firme, parece, sabe? Tipo, ele não fica fazendo barulho, ó. Você balança ele, ele é bem firme. É é plástico e essa parte aqui de cima parece ser metal. Essa armação dele, né? Os drivers dele, se eu não me engano, são de 50mm. Enfim, tá aqui, ó. Agora a gente vai lá pro computador que eu vou testar ele. Ele e o mouse, né? Bom, galera, nesse exato momento, o áudio que vocês estão escutando... É do próprio microfone do headset. Eu tô com o IQ aberto. A gente vai dar uma olhada aqui nas configurações do mouse. Ó, ele já tem duas, duas pré-definições. E a cor que vocês estão vendo aqui ó, no logotipo é a cor que tá aparecendo aqui na vida real que para mim, tá? Mas enfim, aqui na parte de ações vocês têm os macros. Vocês podem configurar macros acho que para todos os botões aqui dele, tem a biblioteca de ações aqui, que é a biblioteca de macro, né? Isso aqui é feito de iluminação, o próprio nome já diz, então tem como você configurar aqui é, se, vai, se ele vai mudar sozinho, se ele vai ficar numa cor só, mas ela vai ligar e desligar ele e o resto eu não sei, tá? Eu não vi tudo isso, mas é bastante coisa aqui. O negócio de DPI, eu posso mudar o DPI, por exemplo, você aperta esse botão aqui do DPI e ele muda a cor, né? E aí você pode mudar o tanto de DPI E aí na performance, a velocidade do cursor ó, Se ele ficar mais rápido ou se ele fica mais lento Mas isso não é DPI, é a própria sensibilidade dele mesmo né? Então é isso aí galera, infelizmente o headset não foi reconhecido aqui no IQ Mas eu consegui achar um outro programa aqui, eu vou estar tá deixando o link dele Pra melhorar o áudio aí Tanto do, do próprio headset, como do microfone né então você não vai passar necessidade com esse headset aqui não é, agora minha voz provavelmente está com algum, alguma edição e eu queria deixar claro que o som dele um jogo é muito superior ao canup que era o headset que eu tinha eu consigo ouvir muito melhor o, os passos dos inimigos no caso do PUBG é, no LFS o som dos carros ao meu redor então eu tenho que olhar menos para trás, para os lados, é, mas não impede de, da necessidade de você usar os retrovisores. Tá? Quanto aos graves, que eu acho que muita gente tem curiosidade nisso, eles são realmente muito presentes e eu acho que essa não é uma parte negativa porque no caso desse headset ele não distorce as frequências agudas no caso do pass como eu falei eu consigo escutar muito melhor então é realmente um headset custo benefício aí quanto ao mouse ele é mais ou menos do mesmo peso do meu mouse antigo o soldado e só que ele tem a impressão de ser muito mais leve eu acho que é por causa da da parte de baixo dele que é mais liso, não sei explicar, realmente não sei, mas ele passa a impressão de ser é, muito mais leve e ele também é muito mais preciso, ainda mais é, com o DPI mais alto ele continua sendo muito preciso então realmente foi um kit aí que eu estou bem feliz de ter adquirido e se algum dia você tiver a oportunidade aí eu recomendo também então eu vou ficando por aqui, esse foi um vídeo mais na saideira aí que eu fiquei muito tempo aí sem postar e agora talvez eu volte com o canal né, então falou aí.